Bom dia pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, e hoje eu estou com uma novidade para vocês. A ideia é a seguinte, eu estou viajando, estou fazendo um voo doméstico uh, entre dois estados aqui nos Estados Unidos, e eu vou tentar fazer o voo inteiro, a viagem inteira, só usando o meu passaporte brasileiro. Todas as vezes que eles pedirem qualquer tipo de documentação minha, eu vou apresentar o passaporte brasileiro, válido, e vamos ver quão longe eu consigo ir. Nesse desafio pessoal, meu. Bom, meu primeiro desafio é conseguir fazer o um check-in aqui no balcão da Delta uh, para pegar minha passagem para depois passar na segurança lá em cima. Então, tá, eu não precisei ir no balcão, eu posso fazer o um check-in na máquina, eu preciso colocar no um passaporte, então eu vou usar o passaporte brasileiro para poder fazer o meu check-in aqui. Vamos ver. É. Então, com a passagem na mão já, o passaporte brasileiro ainda, eu vou uh, tentar passar aqui na segurança do aeroporto. Really, muito 15 years ago. So I've been working at G. I work with uh, software development. So well, good gig, huh? I like it. It's never ending. It's never ending. It's getting better now because I work for software for healthcare and health. Everyone's getting sick, and everyone needs software. So you know, it's a perfect match. You know, you just, uh, I got a friend who does transcribing <laughs> for the hospitals oh, oh God, out yeah. of her house. She uh, I, work, I work from home. Do you? Yeah, I just came here for a, for a meeting. Yeah, that's a good I work, gig. from eight to five. I uh, stroll up uh, my, my bed really to uh, to my desk. Uh, and, se eu só o que eu conheço agora... Muito bom. um bom Sim, Obrigado. Você Enquanto eu estava na fila, tinha um agente do TSA ali, que ele estava ali, só parado para conversar com o pessoal. Ele não estava checando nada. Só que ele viu meu passaporte com o brasão brasileiro e ele perguntou de onde que eu era. e Eu falei que eu era do Brasil, só que eu não estava preparado para essas perguntas. Daí ele falou, o que, que, que, que você está fazendo aqui? Tipo, o que, que te traz aos Estados Unidos? E eu travei, eu não sabia o que responder porque eu vinha há 15 anos, mas isso foi porque ele viu o brasão do Brasil no meu passaporte. Oh, sure. How are you? Good, good. Oh, sorry. Good. Passport? Alright, thank you very much. You too. Aproveitar esses primeiros instantes que eu ainda tomei com o coração acelerado para poder passar pra vocês a experiência. Enquanto eu tava na fila, tinha um agente do TSA ali. Quando eu passei pela segurança, ele. Ele tava. Ele já tinha passado antes de mim e ele tava lá na frente, onde faz a revista. E, e ele me parou. Ele me parou e ele perguntou. Ah, ele falou, se... ah, o nosso Raio-X acusou que você tá com alguma coisa no seu bolso direito. Enquanto isso, minhas bolsas estavam sendo revistadas. Eu falei, não, eu, eu, eu não tô, né? Porque eu achei que não tava. Ele falou, não, tem. Daí eu, eu peguei no bolso direito e tinha um pacotinho de açúcar. Eles nunca me pararam nesse aeroporto. Eu venho para cá direto, eu venho para cá cada duas semanas. Eles nunca me pararam. Mas mesmo assim eu consegui passar. Passei na, na segurança. Já tô na área de embarque. Com o passaporte brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Leandro Eu consegui passar pela segurança. Eu consegui pegar meu ticket. Eu já estou embarcado, pronto pra viajar com o passaporte brasileiro sem nenhum documento americano. Como vocês viram aí nesse vídeo, o passaporte brasileiro válido foi o suficiente para eu emitir a passagem, entrar na área de embarque e realizar esse voo doméstico. Mas você sabe por quê? Isso porque de acordo com o site da Administração de Segurança e Transportes americana, os documentos válidos para os voos domésticos são Carteira de Motorista ou Identificação Estadual com foto, Passaporte Americano Cartão de Passaporte Americano Cartão de Viajante emitido pelo Departamento de Segurança Americana Identificação Militar, o Green Card A Carteira de Cruzamento de Fronteiras Identificação da Companhia Aérea ou de um Aeroporto Identificação Tribal reconhecida pelo Governo Americano Carteira de Motorista Canadense autorização de emprego emitida pela imigração e, por último, um passaporte válido emitido por um governo estrangeiro. Então, por mais que tenha parecido uma missão impossível, tudo que eu fiz nesse vídeo foi estritamente dentro da lei. Até as gravações do checkpoint de segurança dos aeroportos são permitidas, contanto que você não filme nenhum dos monitores. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. O link para se inscrever é o primeiro da descrição aqui embaixo, ou se você quiser, você pode clicar no botão vermelho escrito inscrever-se abaixo desse vídeo. A escolha é sua. Até a próxima. Bye!